Cansa, mas vale a pena. I feel a good like you nada know, <laughs> <laughs> Então assim, há mais de 1500 anos atrás, o filho ilegítimo do rei resolveu roubar o trono. Daí foi lá, matou o próprio pai, e para se proteger das retaliações, ele construiu um reino novo lá em cima da Cigeria Rock, que tem esse nome, Lion Rock em inglês, porque ele mandou fazer na própria pedra partes de um leão, meio que para afastar os possíveis inimigos. E aqui, estão as patas, dá pra ver? A gente chegou nas patas. Então o esquema agora é continuar subindo. E ver lá de cima tudo. Chegamos aqui no ponto mais alto. Muito bonito. Tá todo mundo falhado. Eu tirei o um momento para ficar aqui sozinha né, comigo. Descendo a vista. Está um calor super aceitável. Ganha sentar Todo mundo acordou às 5 e meia da manhã para estar aqui nessa rocha bem cedo. Já são 9h40 a gente vai começar a descer agora porque a indicação é não ficar aqui depois das 10h, porque fica muito calor. E dá pra ver, porque eu tô toda suada, cansada, mas a vista é linda e vale super a pena. Agora essa é a dica, acorde cedo, venha para cá e tranquilo, tênis, roupa confortável, porque faz calor e canta. Você está pensando que é só subir e descer 1.200 degraus? Não. Teve ainda também o um ataque de abelhas assassinas do Sri Lanka. Mas pode ficar tranquilo que nada disso tem problema não. É só ficar quieto, sentado, fazer silêncio, que depois elas vão embora e você pode continuar isso, a descida tranquilamente. Música Vamos fazer um movimento. Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Acabou o passeio, com a subida, agora a gente vai voltar pro ônibus, voltar pro hotel almoçar E do tarde a gente tem mais coisa para fazer na Sri Lanka Então é isso, esse foi o meu terceiro vídeo da série da viagem sobre o Sri Lanka E para ver os vídeos anteriores, clica aqui em cima E para assinar o canal e não perder mais nenhum vídeo, clica aqui embaixo